Vivendo no auge, uh -huh. mano eu nem gosto de grife, mas pra incomodar hoje eu vou de versátil. se duro, ela já me queria, imagina seu passo barulho é na tarde. Tô trocando de kit, trocando de beat, igual troco de nave, eu vou de Ducati, mó lua, mais de uma maluca, nós busca de áudio de sapão eu só vou pro recolhe, eu passo no go e a metade, outra parte mocada no cofre, sempre ligeiro pra quem tá na maldade, Tô de tênis de mil, ela já me viu, Usou que eu tomo a chave, quem riu na minha ida vai chorar na volta, porque hoje nós tá no auge, Olhei ela nos Olhos e vi que na cara de santa maldade se esconde me viu no jet bonito e cheiroso e perguntou depois daqui você vai pra onde Eu vou pra onde cê quiser, mas não fazer nada que cê não quer. Ela já disse que me quer, pra nós todo dia é sexta-feira Eu tô cobiçado os progressos na barra, essa parte chata não arruma nada Passei lixo com foguete danado, Fazer o um quilo no pingente de prato Tênis, bermuda, camisa e boné, a porcelana é imã de mulher Deixa pensar, deixa falar que o que o bico pensa no mundo então, que não é que Vida longa pra todos, bom vilão Que toca as caminhadas, foguetão E de prancha que gato os rabetão. Se a quebrada tá 10, nós tá firmando 20 gramas Fome no cordão, sem limite nas partes, nos E não deixe, falta a disposição. Que eu vou na luta, então parasita esse de das caminhadas. E na garupa tem a Patricinha que antes dizia que não montava Vê que esse mundo não girou. É que agora tá fácil pra te ter na mão. Igual aquele ramo. Eu sonhei tanto e fui na realização. Então calma, vida ó, nós de novo, hein. já cara no peito, mordendo um cordão de ouro, hein? E a Me chega pra ficar louquem Mas não nasce bobo não ela quer mamar, eu sei Se me paladrão Quer pro ver que foge bem eu não nasce bobo não E ela quer mamar, eu sei Se eu me paladrão Já provou que foge bem me vivendo no auge eu nem gosto de grife, mas pra incomodar hoje eu vou de Versace Se duro, ela já me queria, imagina se eu passo barulho anataide Tô trocando de kit, trocando de beat, igual troco de nave Eu vou de Ducati, mó lua, mas de uma maluca nós busca de áudio De sabão, só vou pro recolhe, eu passo no core e leva metade Outra parte mocada no cofre, sempre ligeiro pra quem tá na maldade Tô de tênis de mil, ela já me viu, Depois, que eu tomo Chora na volta porque hoje nós tá no auge. and half.